O negócio que você falou que eu acho que é o, o... A alma da questão é ouvir a pessoa. Exato. Né? Ouvir ela e se interessar sobre a vida dela. Pô. Sim. Se ela tá falando do Robson e pra você Exato. não é importante... Pra ela é muito importante. Exato. Senão ela não tava falando dessa porra. Exato. Tá nem... E é gostoso a pessoa chegar em casa e querer desabafar, né? É. Eu acho do caralho. Então é o mínimo da atenção. <risos> Mas o, que, que, o que, que vocês fazem lá quando vocês não estão transando? Ah, tudo, A né? gente sempre está transando. Nada? Tá doido. Joga videogame? Cara, não, a gente mais conversa, a gente tem duas coisas que a gente mais faz. A gente conversa muito, a gente caminha muito, a gente... Caralho, o cara caminha. Trabalha muito. Por isso que ele Eu é magro. Eu gosto de caminhar. E a gente é gordinho. A gente tem mais ou menos a meta, assim, umas três vezes por semana a gente caminha tipo uma hora e meia, cada dia. Ah. Caralho! É. Mas tu corre, né? Falou que teu carro. Não, é não, eu correr eu corro no futebol. Pode crer. Ah, tu curte hum, O cara joga futebol em São Paulo, Não, que não pera tem lá, eu, é. eu, eu, eu treino futebol é diferente. Eu jogar, jogar é outro patamar. <risos> eu treino. É porque o quesito de tipo, correr eu na treinar, areia pra tentar, mas tentar emagrecer. Mas vem cá, aí não precisa ser na areia, precisa? Precisa. É? Mas a teoria que eu não tem. No chão de não bom. tem, não tem na. na, na no... No piso normal, concreto que seja, não tem. Com tênis, não tem. No Paraguai tem uma parada assim, eu esqueci o nome, que é um piso bem batido. É uma areia bem batida, como se fosse tipo mato, assim, sabe? Uhum. Não afunda nem nada, os caras jogam de tênis. E aí rola. Mas aqui, é, Brasil, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, é nessa pegada da areia mesmo. Entendi. Aí tem várias areias. Aí você vai ter uma areia mais fofa, uma areia mais batida, enfim. aí vai Onde que tu joga o futebol? Eu já? jogo aqui na Replay, no Ipiranga. Ah, lá ah, do lado ainda. da onde alguém mora aí não quis planar a pessoa mas por que não ela não pode me falar onde ela mora é que o monarca, é de, ele é esquisito, cara. Ah, Desculpa, não tem problema, não é tem bem, problema, né? tem problema, nós todos somos. Aqui todo mundo tem que contratar, né? É que ele, ele achou que ele ia falar o nome da pessoa. O pessoal ia, que tá assistindo ia falar: Vamos lá agora, vamos procurar. <risos> <risos> é, não duvido, também, acho que tá caramba, né? Mas faço na replay, inclusive até mandar um abraço pro pessoal da replay lá. puta e... É que o piranga é grande Meu, pra caralho, né? É grande é. pra cacete, é grande pra cacete. É, é o Igor que é, lá, é eu, eu moro no piranga. Ah, tá. é, pô, pelo não... amor de Deus. É então, é lá, eu treino lá. E aí. Cara, ali eu me achei ali. Eu acho muito, muito legal, assim. É, tipo um, é um aeróbico sem ser chato, sabe? É isso. Porque esteira, essas paradas, correr na rua, eu não tenho paciência. Esteira, é correr tu não na curte? Rua, né? Eu não gosto, velho. Eu não gosto, mano. Eu não gosto, você não sai do lugar. Você, tipo. Pô, mas tu não joga nenhum videogamezinho, cara? Eu tenho, eu tenho um fliperama. Em uhum. casa, aqueles fliperama que inventaram agora, que tem 200 mil jogos, ah, tá que tem Super Nintendo, Geo, uhum. tem Atari, a porra toda, ele tá lá. Lá. Não esquecido, uso. Esquecido. Se ele pudesse desabafar, ele ia falar assim: Eu não estou no meu lugar. Esse, esse meu dono me odeia. Oh, traz aqui pro Flow, mano, a gente vai. Então, tem que pensar em é, algum lugar Quanto pra Quanto você quer para ele?